Olha pro apóstolo aqui, ó. Eu sou de Naviraí, aí, Você é onde? Eu sou de Naviraí, aí, Mato Grosso do Sul, meu. Pô. Há quanto tempo você não enxerga? Eu tô com 4 anos que eu não vejo, rapaz. 4 anos. Você começou a me ver já agora? Olha para mim aqui. Você já tá me vendo já? Tá comendo seu cujo chapéu branco. E preste bastante atenção ao que ele diz. Você tá feliz ou não tá? Você ouve, né? Você ouvia na televisão? Eu sabia o Salvo. Só o vulto? Só o vulto. Tá. Você tá. começou a ver meu chapéu agora? Hã? Eu não ouvi a Você tá vendo? Ele falou que você pra senhora? Isso, eu tô vendo o oh, chapéu, eu tô vendo ó, a cor azul do pano. Eu tô vendo o pastor, eu tô enxergando, eu vi. Ele era cego quando eu cheguei aqui, posto. Ele cego.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 E na sua cidade, ele dá o seu esclarecimento, conforme vamos ouvir. Eu acompanhando aquele pastor que eu levei, foi um chifre do satanai. É Lagoinha, mora no, no Vila Pula. Lagoinha. Como? Ei, é, como que é. com o pastor lá, o Valdomiro, você é. foi pedir cura pra ele? Ele curou teu olho? Ele cura, rapaz. Ele curou teu olho? Não curou não curou nenhum, <risos> Aquilo ali, é, aquilo ali é, uma, é uma massa que ele faz. É. Eu andando até daquele filho de uma égua, também foi de um <risos>